Há mais de 30 anos a grama Santa Maria vem trabalhando na produção e fornecimento de gramas naturais de várias espécies com acabamento e qualidade impecáveis. Prezamos pelo comprometimento em nossos serviços, responsabilidade ambiental e muita rentabilidade. Operamos com quatro tipos de gramas. A grama Esmeralda é a mais conhecida, perfeita para o jardim da sua casa, condomínio, empresa e playgrounds, além da grama Batatais. Grama São Carlos e a Grama Bermudas. Utilizamos a terra vermelha, a mais rica em minério e nutrientes, deixando nossos gramados extremamente resistentes e também três tipos de fertilizantes que ajudam a raiz crescer mais forte. Fornecem um desenvolvimento saudável e que garantem o folhear mais bonito e viçoso. Contamos com caminhões qualificados para transportar sua grama com todo o cuidado necessário para manter a qualidade independente da distância solicitada. Pensou em qualidade? Pensou Grama Santa Maria? Entre em contato agora mesmo e saiba como adquirir a sua.